É meus amigos, mais uma semana Mais um leak de Mortal Kombat 12 aí Que saiu nessa internet maravilhosa Nessa semana, muitas pessoas vieram Comentar com a gente aqui a respeito disso Nas redes sociais, lá no canal e tudo mais A gente já tinha visto esse vazamento na real Mas a gente não conseguiu gravar por conta da... Do cronograma de gravações que a gente tem feito Aqui, jogos que nós estamos jogando E analisando poder trazer conteúdo pra vocês Então acabou atrasando um pouquinho esse nosso vídeo Mas tá aqui pessoal, vamos comentar hoje Desse leak de Mortal Kombat 12 aqui Passar por cada um dos tópicos, eu vou dar a minha opinião respeito, falando sobre até mesmo dois bosses diferentes aqui com o negócio é meio, meio cabuloso, o um negócio meio esquisito aqui, cara. E hoje eu estou somente só porque o nosso querido Alanis também tá um pouco zoado como eu fiquei essa semana, quem acompanhou as nossas lives aí tá ligado, a gente falou sobre isso lá então, por favor, meus amigos, já aproveitem pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, sem mais delongas, galera vamos lá, eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse história tópicos desse leak que saiu essa semana e a gente discutindo um por um aqui, debatendo a respeito e obviamente eu vou querer saber a opinião de Cada um de vocês aí no final desse vídeo, beleza? Vamos lá, ó. Primeiro de tudo, nós temos aqui, ó. Primeiro tópico, na verdade, né? Outro dia, outro vazamento do 4chan e tudo mais que eles colocaram aqui no Reddit. Esse link que eu tô aqui é do fórum do Reddit. E eles falam aqui o seguinte, pessoal: não deixe as brincadeiras estúpidas dos desenvolvedores enganarem você. Mortal Kombat 12 é o próximo lançamento oficial da NetherRealm Studios. Aqui, na verdade, não é nenhum tópico. É um cara que postou esse negócio no Fortran falando pra gente deixar de ser besta porque o próximo jogo é Mortal Kombat 12, sim. É aquele negócio que a gente sempre fala, né, Pessoal, enquanto a Warner não confirma a parada, é tudo rumor e especulação, embora todos os indícios apontem para um Mortal Kombat 12. Vamos esperar. Vamos lá para o segundo tópico que agora que o negócio começa. Houve dois projetos arquivados da NetherRealm Studios desde que o trabalho foi concluído em Mortal Kombat 11. O primeiro é uma nova IP de jogo não luta, que foi temporariamente arquivado por enquanto. E o segundo é um jogo Mortal Kombat que foi descartado completamente, embora algumas de suas ideias tenham sido reutilizadas para o que está atualmente. Em desenvolvimento. Vocês não reparem a tradução que estiver meio ao pé da letra, pessoal, porque eu fiz a tradução do Google Chrome. Então, ele tá falando aqui que existiram dois projetos. Na verdade, um deles ainda existe, né? Que é esse jogo que não é de luta que a Netherrealm estaria desenvolvendo. Isso é uma coisa que a gente já viu acontecendo, já viu o pessoal falando a respeito, né? Os funcionários da NetherRealm. Há um tempo atrás aí, falando a respeito Disso, rolaram rumores aí Pessoal contratando gente para poder fazer um outro Jogo aí que poderia não ser Mortal Kombat Então esse negócio ainda tá no ar, se isso vai ser real Ou não, só o futuro vai dizer Agora, com relação a esse jogo aqui que foi descartado Um segundo jogo de Mortal Kombat Fico curioso poder saber que jogo seria Se isso daqui for verdade mesmo, entendeu? E ainda é comentado que algumas das ideias Foram reutilizadas pro jogo que está Atualmente em desenvolvimento. Muitos dos leaks Que a gente tem visto aí com relação ao Mortal Kombat 12 Dizem respeito a ele pegar muita coisa que foi feita no 11, reaproveitar, refinar, dar aquela melhorada batuta lá que eles devem fazer, né? Pulando de um jogo pro outro. Pelo menos é o que eu espero, é o que eu torço pra que aconteça. E eles parecem estar utilizando ideias desse jogo que foi descartado aí pra integrar esse novo jogo do Mortal Kombat. Ideias essas que a gente também não sabe muito bem o que é porque o cara não comenta aqui. E aí, cara, vamos lá pro próximo tópico aqui, meus amigos. Ó, A lista será relativamente grande, comparativamente falando, com os seus últimos títulos. O plano atual é ter uma lista de lançamento de 31 personagens, incluindo um personagem de pré-venda, que é o comum de acontecer. A gente teve lá no Mortal Kombat X o Goro como personagem de pré-venda, no Mortal Kombat 11 foi o Shao Kahn. Então, no Mortal Kombat 12 aí, se vier mesmo, a gente vai ter mais um personagem de pré-venda. E eles estão falando aqui da gente ter um roster já de praticamente 31 personagens para começar, rapaz. Isso daqui é um número consideravelmente bacana para um início de um jogo, assim, para um lançamento de um game, porque nós vamos ter uma boa variedade aí de lutadores para a gente poder já brincar ali no jogo, sentir como é que é, treinar e tudo mais para os campeonatos, nos casos os pro players aí e tal. Eu fico bastante curioso com quem eles vão colocar nesse roster base. Tomara que muitos dos que a gente queria no Mortal Kombat 1 que acabaram. Não vindo, venham agora no roster base, tipo um Smoke da Vida, o Reptile, o Ermac, entre outros personagens aí que acabaram não aparecendo nem em DLC, pra gente poder curtir nesse jogo delicioso, né, meus amigos? Então, acho um bom número de personagens sim, pra poder começar o jogo aí, pra poder dar uma variedade bem boa pra gente, entendeu? Vamos lá pro próximo tópico, galera. A programação do pós-lançamento também está planejada para ser relativamente grande, composta por vários lançamentos de conteúdos que incluirão vários personagens, estágios e pacotes. Pacotes de skins. O plano final é encerrar o seu ciclo de vida com uma lista de 50 para mais personagens. Ou seja, eles querem fazer de acordo com o que está sendo falado aqui. Isso aqui é um leak, né? Um possível leak rumor, especulação e tudo mais. Eles querem encerrar o jogo com mais de 50 personagens. Isso aí me lembra. Um Armageddon da vida, que eu não lembro exatamente quanto que tinha, mas acho que era por volta de uns 60, não era, pessoal? Vocês me corrigem aqui nos comentários se eu estiver errado. Mas é uma quantidade boa de personagens poder sair após o lançamento oficial do game, entendeu? Porque é comentado no tópico anterior ali que vai ser por volta de uns 30 e poucos personagens, né? 31 personagens para poder começar. E para poder finalizar com mais de 50, entendeu? Nossa, vai para mais de 20 personagens só de conteúdo extra que eles vão lançar nesse meio tempo aí. Então, realmente, é uma quantidade bem considerável de conteúdo que eles estão planejando aí. E vamos ver se isso aqui for real mesmo, como é que vai ser esse planejamento? Como ele vai acontecer? Se eles vão seguir aquele mesmo esquema de combat pack ou se eles vão adotar uma maneira diferente aí de apresentar e lançar esses personagens pra gente e como foi dito aqui né não serão apenas personagens estágios e skins também estarão inclusos nesse pacote então rapaz se isso aqui for real mesmo a gente vai ter um jogo gigantesco aí pra poder acompanhar pelos próximos anos esperamos que realmente aconteça né porque o mortal kombat e eles falaram que ia ter um ano a mais disseram que foi um ano a mais mas foi um ano a menos na minha opinião mas vamos lá pro próximo tópico, meus amigos pra gente poder continuar com esse negócio aqui ó tá descer um pouquinho mais pra gente poder ver é dito que o o jogo é mais uma reinicialização, um reboot, mas não uma releitura da trilogia original de Mortal Kombat, como foi em Mortal Kombat de 2011 no caso 9, né? Esta nova reinicialização levará a série em uma direção completamente nova em termos de enredo. Pois é, cara, o Ed Boon, por muitas vezes, e a gente já falou diversas vezes aqui no canal também, comentou que o Mortal Kombat 11 ele chegou ao fim, ele encerrou um ciclo ali da história do Liu Kang e tal, daquela linha temporal, e aí eles devem seguir por um outro caminho, uma nova linha do tempo, pra gente poder acompanhar uma nova história, entendeu? É realmente um reboot que eles vão fazer, mas eles não vão repetir tudo de novo, igual eles fizeram no 9, com o Torneio e o Caramba 4. Eles devem seguir aí uma outra linha. Esse negócio de torneio acabou ficando meio que batido. Imaginem só, Passam-se, passam-se anos aí, e eles estão sempre rebutando, sempre trazendo tá torneio, sempre trazendo tá torneio, sempre trazendo tá torneio, então o negócio fica meio esquisito. Eu acho da hora demais a ideia do torneio, mas eles poderiam implementar isso de uma forma diferente, entendeu? Não precisa começar o reboot com um torneio da vida, as coisas podem ir se desenrolando ali e até chegar num nível, cara, que eles falam, então bora resolver esse negócio num torneio. E aí rola um torneio de uma forma diferente, entendeu? Com lutas diferentes, participações diferentes, até alianças diferentes, não sei, mas eu acho que seria muito da hora também se eles fizessem nessa pegada. E eu fico muito curioso para poder saber que linha temporal eles vão seguir. Mas, de acordo com a informação de um próximo tópico que a gente vai ver aqui, parece que a gente tem mais ou menos uma ideia. Vamos lá para o próximo tópico, meus amigos, para a gente poder conferir esse negócio aqui. Alguns dos personagens mais reconhecíveis de Mortal Kombat definitivamente serão mantidos fora da lista de lançamento e salvos para DLC para garantir altos números de venda, ao lado de personagens convidados de alto nível. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que eles vão resguardar muitos personagens queridos pela galera pra poder chegar em DLC, justamente pra poder ser um apelo pra galera comprar esses conteúdos adicionais, cara, e isso daí, por mais que eu entenda que seja uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas dos caras pra poder faturar uma grana boa aí, porque, pô, eles lançam todos os personagens queridos aí no roster principal, e aí vem a DLC com os personagens chin e aí ninguém compra, então eu entendo esse lado dessa estratégia deles de pegarem personagens queridos e deixá-los para as DLCs, do que trazer todo mundo direto no roster, mas obviamente no meu desejo, cara, aqui de fã, de jogador de Mortal Kombat, eu queria que viessem todos os nossos queridos personagens aí que a gente quer muito ver já nesse roster principal, ou seja, com base nisso daqui que tá sendo falado, eu até imagino, por exemplo, sei lá mano, um Reptile da vida, que eu acredito que vem no roster base, tá, mas dando um exemplo, ele poderia vir no Combat Pack 1, como aconteceu com o nosso querido Night Wolf, Sindel, são personagens que são muito fodas, mas que vieram como DLC, eles não integraram o roster base de cara. Então realmente, se isso daqui for real, eles devem seguir por esse caminho. E aí, meus amigos, por fim, mas não menos importante, nós temos mais um aqui, e o mais intrigante também, a gente poder comentar a respeito, que é... Mortal Kombat 12 será o primeiro título da franquia a ter dois chefes diferentes, dependendo de qual final você alcançar no modo história. O Deus do Fogo Liu Kang e o Rei Dragão Onaga. De acordo com esse último tópico aqui, teremos o retorno de Onaga. Se isso daqui se concretizar... E isso é uma coisa que os fãs querem muito que aconteça, e eu gostaria também de ver acontecendo que é o retorno, sim, do Onaga, o Rei Dragão, aí, porque já faz muito tempo, né, cara? Desde o Deception que a gente não tem uma aparição do cara, e é uma também que junta a galera ali pra poder se enfrentar. E eu acho que seria uma história legal deles explorarem e contarem um pouco mais pra gente sobre esse personagem aí. Além de apresentar uma outra perspectiva, né? Porque não vai ser mais aquele negócio da aliança mortal do Shensung com o Quan Chi, e aí eles despertam o rei dragão, e aí junta o Raiden lá com os dois poder ter tentar derrotar o bichão lá e não consegue. A gente vai ter agora à frente o Deus do Fogo Liu Kang, que de acordo com isso daqui, pode ser também um boss final do jogo, entendeu? Junto com o Onaga. Tudo isso vai ser definido com base nas nossas escolhas, se a gente vai enfrentar o Deus do Fogo Liu Kang ou o Onaga como chefes finais. Isso é uma coisa interessante e eu fico muito curioso para poder saber que rumos eles vão dar para nossa história e o que o Deus do Fogo Liu Kang vai fazer que acabou culminando na gente ter que enfrentar Montá-lo, um entendeu? No final do jogo como um boss, não o próprio Onaga. Isso é uma coisa que eu fico muito curioso para poder saber se este rumo mesmo que eles estão tomando que se eles souberem fazer velho, pode ser que se torne uma história aí bem interessante pra gente poder acompanhar e ver um outro lado ali do Liu Kang e até mesmo do Rei Dragão que a gente não viu nos jogos anteriores mas é isso meus amigos, esses foram todos os tópicos aí do último leak que saiu né, do mais recente de Mortal Kombat 12 espero que vocês tenham curtido aí, muita coisa pra poder absorver aqui de informação, muita coisa pra poder matutar, digerir e falar tipo, realmente isso aqui pode acontecer, não? isso aqui é meio zoado, meio bizarro, não vai acontecer? Deixa aqui embaixo, pessoal, agora a opinião de vocês com relação a isso, entendeu? Sobre os personagens aqui, eu acredito que se vier um Mortal Kombat 12, essa pegada de trazer muitos personagens de cara e terminar com mais de 50, eu acho que isso sim é uma possibilidade, entendeu? Eu acho que seria legal. Essa parada da história aqui de trazer o Rei Dragão, eu curto pra caramba essa ideia, espero que eles façam isso sim, se vier realmente um Mortal Kombat 12, e fico muito curioso poder saber esse negócio do Liu Kang se tornar também um chefe final com base nas suas escolhas. O que vai acontecer nessa história? poder chegar nisso aqui. Deixa aqui embaixo suas opiniões, pessoal. Eu vou adorar ver de cada um de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E vamos, pessoal.